Bom, acho que são várias as causas, né? mas se eles continuam a existir, é porque tem muita gente que quer que eles existam. Né? Então eles cumprem uma função, que é uma função inconfessável, mas é uma função de, de manter espaços de exclusão, né para onde vão pessoas que não são consideradas cidadãs. Né? São pessoas que ficam ali a pretexto de tratamento, mas todo mundo sabe que não, não é para isso que eles vão parar lá. Desde o início era mais uma solução para, se digamos assim, a sociedade ter um lugar para enviar aqueles a quem ela considerava que não eram cidadãos, né, no sentido pleno da palavra. Então, assim foi a história do surgimento dos manicômios e persiste essa situação, né? não são espaços de tratamento, muito pelo contrário, são espaços onde as condições higiênicas, as condições de vida são extremamente desumanas né? para a psicologia é, é uma questão muito importante porque em psicologia não é possível acho que em nenhuma profissão isso é possível mas na psicologia particularmente separar a ética da atuação profissional porque o psicólogo lida diretamente com pessoas né? então eu acho que é uma profissão que toma e tem tomado para si né, através desses dessas campanhas dos conselhos e do Conselho Federal, né, continuamente denunciar situações é, de direitos humanos. Né, e essa situação do manicômio é uma situação de grave violação de direitos humanos, que o psicólogo pode contribuir para denunciar.